Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, a gente vai ler o versículo 35. Antes da gente começar, eu gostaria de orar juntamente com vocês, se você pudesse curvar a sua cabeça, ficar em espírito de oração. Pai, na autoridade do Teu nome, nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas. Nós pedimos que essa tarde a nossa mente e o nosso coração possa estar sendo levado cativo à Tua vontade, a tudo aquilo que o Senhor planejou e decretou para essa tarde, Pai. Nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas, pedimos que a Tua Palavra, Pai, venha, Senhor, recheada pela revelação do Teu Espírito, por textos, Senhor, que muitas vezes nós lemos nos nossos momentos, Pai, de devocional, nos nossos momentos de meditação da Palavra, mas que hoje, Senhor, ela vai trazer uma revelação diferente, porque ela vai ser regada pela presença do Teu Espírito Santo. Que a Tua Palavra, Senhor Jesus, possa realmente alcançar, Senhor, os nossos corações nessa tarde, trazendo uma revelação, Senhor, nunca provada antes, Pai. Eu peço que o Senhor possa dar ordem aos Seus anjos a nosso favor, Senhor, que os Seus anjos possam estar no nosso meio, ministrando os nossos corações, que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para agir no nosso meio. Eu apresento aqueles que estão em casa também, Senhor, eu peço que a mesma presença, Pai, que nós nós provamos aqui Senhor nesta tarde possa também Senhor ser transbordante na casa dos meus irmãos que estão assistindo Pai na autoridade do nome de Jesus amém e amém vamos lá Atos 20 versículo 35 fala assim tenho vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Lembrando que as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade em dar do que receber. A primeira coisa é que eu e você precisamos entender o contexto onde estava inserido. O que, que estava acontecendo quando o apóstolo Paulo falou esse texto lá no versículo 35. O apóstolo Paulo ele chega à cidade de Mileto e ele faz uma, uma chamada aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele faz uma convocação aos presbíteros da igreja de Éfeso. E nessa convocação que ele faz aos presbíteros, era o último encontro de Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso. A partir daquele momento, a partir daquela conversa, a partir daquele último discurso que ele daria aos presbíteros, o apóstolo Paulo iria para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele não saberia o que iria acontecer com ele. Então, você pode imaginar, junto comigo, o quanto, às vezes, emocionante e angustiante foi Saber que eles estariam pela última vez com o apóstolo Paulo. E depois daquele encontro, eles não mais o veriam. E durante toda essa conversa, nós podemos ver versículos antes. Todas as coisas que o apóstolo Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele fala em relação a toda a caminhada dele ministerial em relação aos ensinos que ele trouxe a esses presbíteros, em relação a todas as cidades que ele havia passado. E ele chama os presbíteros e fala, vocês precisam continuar cuidando do rebanho que o Espírito Santo confiou a mão de vocês. Vocês precisam pastorear essas pessoas. Vocês também precisam estar atentos, porque surgirão lobos no meio do rebanho, tentando enganar o povo, tentando enganar ovelhas. E vocês precisam realmente entender que essa é a última vez que eu estou com vocês, e tudo aquilo que eu precisava ensinar, tudo aquilo que eu precisava instruir, até aqui, eu já fiz. Agora depende única e somente de vocês. Agora, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto é aquilo que nós lemos aqui. Porque o apóstolo Paulo pede uma coisa para essas pessoas, a última coisa que o apóstolo Paulo fala para os presbíteros da igreja de Éfeso é para que eles não se esquecessem dos necessitados. E esse texto fala que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós podemos ver também esse texto de bem-aventurado lá no Sermão do Monte ou né, nas bem-aventuranças. Nós podemos ver essas duas palavras sendo usadas também lá em Mateus 5, do versículo 3 ao versículo 11 onde o próprio Senhor Jesus, reunido com os discípulos e com a multidão, no Sermão do Monte, Ele fala sobre as bem-aventuranças. E essa palavra, bem-aventurado, o significado dela, ela vem do grego, macários, e ela quer dizer feliz. Então, a grande verdade é que a última coisa que o apóstolo Paulo pediu aos presbíteros da igreja de Éfeso é... A maior felicidade em dar do que em receber. Não esqueçam dos necessitados. E o que eu quero falar nessa tarde é sobre generosidade. E uma das coisas que eu gostaria que você entendesse é que ser generoso não tem a ver somente em ter recursos financeiros. Porque eu conheço muitas pessoas que têm recursos financeiros e ainda assim não são generosas. Eu conheço muitas pessoas que têm muitos recursos financeiros e são pessoas egoístas e avarentas. E há uma grande diferença nessas duas palavras entre egoísmo e avareza. O egoísmo é o amor exagerado aos seus próprios interesses a despeito de ontem. E a avareza é pessoa que tem apego excessivo ao dinheiro. Então eu conheço muitas pessoas prósperas, mas com mentalidade egoísta e avarenta. Assim como eu conheço muitas pessoas que não têm recursos financeiros e são generosas. Porque a generosidade não é sobre ter dinheiro. Um coração generoso, ele vai além de recursos financeiros. Ser generoso é deixar de lado os seus próprios interesses para ajudar outra pessoa. Ser generoso é deixar os seus próprios interesses em benefício, em abençoar outras pessoas. Não tem a ver com dar para receber não tem a ver é, somente com recursos financeiros. E eu gostaria que você entendesse que ser generoso é deixar ser usado através dos talentos que você tem. Quais são os seus talentos? Há algumas mulheres né, são ótimas costureiras, outras ótimas cozinheiras, outras ótimas mulheres que fazem faxinas, limpam um vidro, organizam muito bem a sua casa. Quando nós pegamos os homens, eles são experts em fazer manutenção da casa. Quando eu falo de ser generoso, é usar o seu talento, aquilo que você sabe fazer, para abençoar a vida de outras pessoas. Então, isso não tem a ver somente com recursos financeiros. Ser generoso é doar a nossa vida, o nosso tempo, para abençoar outras pessoas. Ser generoso é realmente entender que existem situações na nossa vida onde o Senhor colocará pessoas no nosso círculo de amizade para que a gente possa abençoar, talvez ouvindo aquela pessoa, talvez se doando em amor, em atenção e em empatia. Nós sabemos que nós viemos de dois anos de pandemia, onde nós fomos totalmente privados de estarmos com as pessoas que nós mais amamos. E nós usamos vários recursos para que a gente pudesse se manter conectado com essas pessoas, sim ou não? WhatsApp, FaceTime, Zoom. Mas nós sabemos o quanto nós sofremos de, desse tempo ter que ficar separado daquelas pessoas que nós mais amamos. Uma das coisas que eu quero que você entenda é que ser generoso é doar a sua vida. É ali nos seus momentos de oração, nos seus momentos de meditação da palavra, você ser guiado e instruído pelo Espírito Santo para pegar um texto e simplesmente mandar uma mensagem para uma pessoa que pode estar naquele exato momento precisando dessa palavra de consolo e encorajamento. Isso é ser generoso. É viver uma vida em benefício, abençoar outras vidas. Então, não tem a ver somente com recurso financeiro. Através dos relacionamentos, nós nos doamos. Nos doamos para ajudar outras pessoas, através do amor, da atenção, do tempo, da comunhão e da empatia. E nós precisamos entender que a generosidade é algo que o Senhor realmente deseja que eu e você venhamos aplicar nas nossas vidas todos os dias. Nós não nascemos generosos, mas nós se tornamos pessoas generosas. Toda vez que você dá o seu tempo, onde você, e graças a Deus, nós somos muito bem agraciados aqui na igreja. Toda vez que você oferece o seu tempo, para que você possa se voluntariar aqui na igreja, né? fazendo o serviço de recepção, de ministério infantil, a brigada que trabalha aqui nos bastidores, para que um culto desse possa acontecer, Eu não sei se você sabe, mas existem 150 voluntários trabalhando nos bastidores. Por quê? Porque todo servo tem um coração generoso. Todas essas pessoas que servem, todas essas pessoas que colocam o seu tempo à disposição de abençoar outras pessoas, elas têm um coração generoso. Nós somos uma igreja generosa. No aniversário de 17 anos dessa casa, nós conseguimos arrecadar 17 toneladas de alimento, e você faz parte disso tudo. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor? Nós quebramos esse recorde. Se eu não me engano, é, a última arrecadação de alimento que a gente fez foi ano passado, num evento que a gente fez entre jovens e adolescentes, que a gente arrecadou 10 toneladas. E nesse aniversário, nós conseguimos arrecadar 17 toneladas de alimento. E isso é maravilhoso. Mas não existe um limite para que eu e você possamos ser generosos. Nós somos uma igreja reverente e relevante. E se você está sobre o monto dessa casa, eu quero falar para você que a generosidade faz parte da sua vida. Você está debaixo de um monto de generosidade. E o Senhor deseja que você viva uma vida generosa. Amém? Quando eu e você entendemos que... O reino de Deus, nós precisamos entender que existe uma dinâmica no reino de Deus. E a dinâmica do reino de Deus tem a ver com dar. E eu quero mostrar para você isso. Em João 3,16, fala assim. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todos. Que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Apocalipse 22, 21 fala assim, a graça do Senhor Jesus seja com todos. João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dar ao mundo. A dinâmica do reino de Deus tem a ver com dar. E toda vez que eu e você entendemos isso e nos movemos nisso, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Deus. Deus nos deu a vida, o fôlego de vida. Deus nos deu a graça. Estamos aqui porque Deus deu seu filho por amor a nós. Jesus deu a sua vida por amor a nós. A dinâmica do reino de Deus tem a ver com o dar, com o se doar. Amém? E quando eu e você conseguimos entender isso, e quando eu e você conseguimos nos mover nisso, nós alegramos o coração de Deus e nos tornamos muito parecidos com Ele. Mas a grande verdade é que a gente nunca vai conseguir competir com Deus no quesito dar. Ele sempre vai ganhar de nós, sim ou não? Sim, não tem como competir com Deus no quesito dar. No início do ano de 2020, nós tivemos aqui na igreja, não sei quantos estavam aqui já nessa época. Quem está aqui desde 2020, especificamente janeiro de 2020, levanta sua mão para mim. Poucos. Amém. No mês de janeiro de 2020, nós recebemos uma direção do Senhor para trabalharmos com uma série chamada Uma Vida Abençoada e todos os cultos de domingo nós trazíamos palavras que realmente faziam o povo entender o que, que eles precisavam fazer diante da palavra de Deus, posicionamento que eles precisavam ter como homem e mulher, como jovem, como adolescente, para que ele pudesse ter uma vida abençoada. E durante todo esse mês nós ministramos né? É, palavras em relação a bênçãos que poderiam alcançar a sua família, a sua casa, a sua prosperidade física, emocional e financeira. E um desses cultos, mais especificamente, a última palavra dessa série que nós trouxemos sobre uma vida abençoada enquanto eu orava pela igreja, enquanto eu orava pelas famílias da igreja. Eu tive um pressentimento que veio da parte de Deus, eu acredito. Enquanto eu orava pelas famílias, eu falava, Senhor, que todas as famílias realmente possam receber e viver uma vida abençoada. Que as famílias, Senhor, possam ser famílias prósperas, tanto emocionalmente, quanto fisicamente, quanto financeiramente. E no momento que eu terminei de orar, o Espírito Santo falou para mim, nem todos podem receber. eu falei, uau! Mas as suas bênçãos, Senhor, não são para todos? E ele falou, nem todos podem receber. E existe uma frase que ele falou para mim que eu gostaria de transmitir para você. O Espírito Santo falou para mim, Deus só pode derramar prosperidade onde há generosidade. E onde não há generosidade, eu não posso derramar prosperidade. Nós podemos ver isso em Provérbios 11 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. E eu falei, uau. E o Espírito Santo continuou falando comigo. Existem muitas pessoas que elas estão presas por fortalezas do egoísmo e da avareza. E essas fortalezas que têm prendido a mentalidade dos meus filhos com crenças limitadas, ensinos errados a respeito do dinheiro, não permitem que essas pessoas sejam prósperas financeiramente, emocionalmente e espiritualmente, porque Deus Ele não pode derramar prosperidade onde não há generosidade. E eu quero te falar que eu e você, nós, não nos tornamos generosos da noite para o dia. A generosidade é algo que nós aprendemos na nossa caminhada cristã. E procurar desenvolver generosidade é preparar um legado para os nossos filhos também. Quantos são pais aqui? Nós estamos preparando um legado para os nossos filhos. Assim como nós recebemos um legado dos nossos pais, nós recebemos um legado de generosidade dos nossos pais ou nós recebemos um legado de egoísmo e de avareza? Então, nós estamos preparando o um legado para os nossos filhos. E toda vez que eu sou uma pessoa que me coloco para viver uma vida de generosidade, em pensar em benefício do outro do que a mim mesma, eu também estou preparando um legado para os meus filhos, sim ou não? Então nós podemos herdar ou um legado de generosidade, ou um legado de egoísmo e de avareza. E a primeira coisa que eu queria falar para você, nós vamos falar sobre três passos que nós podemos dar para que a gente possa desenvolver uma vida de generosidade. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa tarde é que o egoísmo e a avareza é uma fortaleza a ser vencida. E ela precisa ser vencida. Que enquanto ela não for vencida. Nós seremos limitados. De receber toda a prosperidade que Deus tem sobre as nossas vidas. Existe sim alguns posicionamentos que eu e você precisamos dar diante da Palavra de Deus. Mas essas fortalezas, essas crenças limitantes, nos impedem de avançar em relação àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? O egoísmo é uma fortaleza em nossa vida. E o inimigo, ele começa construindo essa fortaleza ainda quando somos crianças. E infelizmente, nós nascemos egoístas e precisamos nos despojar do velho homem. Lá em Efésios 4, 22, fala que nós precisamos nos despojar do velho homem. Eu não sei se você já viu, mas uma das primeiras palavras que uma criança aprende é dizer meu, meu, meu, e dá, dá, dá. Sim ou não? Quantos tem criança pequena aqui? Levanta a sua mão. Amém. É ou não é? Quando eles são pequenininhos, eles não sabem compartilhar brinquedo com ninguém, eles não sabem dividir nada com ninguém. Eu achei tão engraçado que esses dias a gente foi jantar com um casal de amigos, e daí eu pedi o meu prato, e o meu prato chegou primeiro, e tem um amigo nosso que ele não pode ver o prato chegando primeiro, que ele já vai cutucando e vai comendo tudo. Daí eu falei assim para ele, olha, eu sou tão generosa que eu vou compartilhar com você, porque quem compartilha não engorda. Daí ele falou assim, oxa, covardia você falar isso pra mim, Adri. Então as crianças, elas têm dificuldade de compartilhar os seus brinquedos. Então, uma das primeiras palavras que a criança aprende a falar é isso, é meu, é meu, é meu, e dá, e dá, e dá. Porque deixa eu falar algo para você. O egoísmo não é algo que aprendemos, é algo com que nascemos. E ele faz parte do velho homem. O egoísmo, ele nunca deixa, nos deixa satisfeitos com nada. Sempre falta algo. Eu acredito. Que o egoísmo, ele anda de mãos dadas com a ingratidão. Nunca está bom. Essa pessoa, ela não tem um contentamento com nada. Nunca está bom. Sempre falta algo mais. A pessoa que tem uma atitude egoísta, na maioria das vezes, ela se torna uma pessoa ingrata. O egoísmo, na minha vida e na sua vida, é uma fortaleza que precisa ser vencida. Eu lembro que há alguns anos atrás a gente estava recebendo uma amada missionária da África que queria passar um tempo aqui em Curitiba. E isso era bem no mês de maio, estava muito frio, muito frio em Curitiba. Eu acredito que isso deve fazer uns oito anos, mais ou menos. E como eu sabia que essa missionária ia chegar, eu comecei a mobilizar a igreja, as irmãs da igreja, porque a gente precisava arrumar o um enxoval inteiro para essa amada missionária porque ela não tinha nada, ela estava vindo de um país totalmente quente e vem para Curitiba com 5, 6 graus de ação. Então, eu comecei a mobilizar todas as irmãs para separar a roupa para ela. Desde casaco, bota, meia, blusa, calça, tudo que você possa imaginar. Cobertor, travesseiro, tudo que você possa imaginar. E uma das coisas que eu comecei a observar na minha vida é que eu não tinha nem um pouco de dificuldade de quando os meus filhos deixavam as roupas porque não serviam mais, abrir o guarda-roupa deles, separar as coisas que não serviam e sair distribuindo com alguns irmãos da igreja, algumas irmãs da igreja. Mas eu comecei a observar que eu tinha muita dificuldade em fazer isso com as minhas roupas. E eu pensei assim, ah, eu vou começar a mobilizar um monte de irmãs para que a gente possa arrumar o enxoval para a missionária Sandra e um dia de manhã quando eu estava no meu tempo de devocional, eis que salta aos meus olhos, 1 João 3,17, que fala sobre o amor aos irmãos. Esse texto fala assim, Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E quando eu terminei de ler esse texto, o Espírito Santo fala para mim. Você ama é missionária? Sim, eu amo muito a missionária. Ok. Se você ama é a missionária, não ame somente de palavras, mas de atitude. Então, você vai subir agora no seu guarda-roupa, você vai abrir a porta do seu guarda-roupa e todo enxoval que a missionária precisa, é você que vai dar para ela. E eis que eu fui. E pasmem mulheres, as roupas que o Espírito Santo pedia para me separar de dentro do meu guarda-roupa não eram roupas que eu não gostava, que eu não estava usando, Era roupas que eu usava, que eu gostava. E eu acredito que, depois que eu fiz isso, é como se o Senhor tivesse rompido uma barreira e uma fortaleza na minha vida, porque quando eu pego a minha história, eu não sei qual é a sua, mas eu vou falar da minha história. Eu vim de um lar muito simples, a gente sempre teve muito amor, mas o meu pai, para que ele pudesse realmente sustentar a sua família, ele precisava arrumar trabalho que era fora de Curitiba, porque ele ganhava mais. Então, para que ele pudesse sustentar a sua esposa e as suas duas filhas, ele precisava trabalhar fora. E eu nunca tive excesso de coisas. Eu tinha realmente aquilo que era necessário para que a gente pudesse sobreviver. Nunca faltou nada. Tinha muito amor na minha casa. Eu só comecei a notar que eu não tinha as roupas de marca quando eu cheguei na adolescência, que a gente já começa a perceber um pouco mais. E daí a minha mãe fala assim, agora vai trabalhar. Se você quiser comprar suas roupas, o seu tênis de marca, vai trabalhar, porque a mamãe não pode dar para você. Falei, beleza. Então, eu comecei a observar que, porque eu não tinha, eu tinha dificuldade de doar as minhas coisas, as minhas roupas. Na minha casa, eu não sei na sua casa, mas na minha casa, a minha mãe sempre ensinou a gente que existia as roupas de passeio. Quantos aqui se identificam? Levanta a sua mão. Olha, nesse culto, mais gente. Então, quer dizer que tem mais gente da minha idade para mais. No, no da manhã, já não tinha muita gente. Gente, na minha casa era assim. As roupas de passeio, que eram uma ou duas mudas, e as roupas de usar em casa. Jamais poderia usar roupa de passeio em casa. Então, eu cresci numa casa que era assim. Então, eu comecei a observar que eu tinha muita dificuldade de me desfazer das minhas coisas. Das coisas dos meus filhos, eu não tinha dificuldade, mas de me desfazer das minhas coisas, muita dificuldade. E a partir daquele dia, eu observei que foi como se eu vencesse uma fortaleza e uma barreira em relação a isso. E a partir dessa atitude que eu tive de ir no meu guarda-roupa, de deixar ser guiada e dirigida pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Ele pediu que eu fizesse, eu tive uma mudança em relação a isso. Até hoje, se eu vou numa loja eu compro uma, uma, uma peça nova, eu chego na minha casa e sempre tiro duas ou três peças que eu posso abençoar alguma outra pessoa. Vou te dar um outro exemplo. O meu avô, o, o bisavô, meu bisavô, ele veio da guerra, fugido da guerra. E normalmente no ambiente de guerra você há de concordar comigo que as pessoas passam muita fome. Né? Nós recebemos os ucranianos aqui e quando nós sentamos com ele para ouvir as histórias deles, muitos saíram com uma mochila nas costas, sem saber para onde ia e o que ia comer. E muitas vezes um, dois, três dias sem comer. Então, uma pessoa que vem do ambiente de guerra é uma pessoa que ela tem medo de passar fome. E eu começava a observar na vida do meu avô, quando nós íamos visitar ele, que ele tinha uma dificuldade. Ele plantava as coisas, feijão, ele plantava milho, né? ele tinha lá o, o, o gado dele, ele tinha ali a criação dele, só que ele tinha uma dificuldade de dar as coisas dele. Eu, meu avô tinha um quarto onde ele tinha comidas, sacos de feijão, sacos de milho, e toda vez que a gente ia lá, a minha avó tinha que separar escondido as coisas para a gente poder levar. Porque ele não queria, ele não deixava. Porque ele tinha medo que se ele desse algo, daquilo ali ia faltar para ele. Então, queridos, a gente vem de histórias e, muitas vezes, a gente acaba construindo essas fortalezas do ambiente de onde a gente veio. Então, eu acredito, sim, que nós precisamos identificar quais são essas fortalezas que têm nos prendido no egoísmo e na avareza. E eu acredito que o primeiro passo é esse. Para que eu e você possamos alcançar um coração generoso, nós precisamos identificar que tipo de egoísmo e que tipo de coisa tem nos prendido em relação a isso tudo. Quando nós identificamos, assim como identifiquei naquele dia, e isso é um trabalhar nas nossas vidas, ok? Isso não é uma única atitude. O trabalhar do Espírito Santo, o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, vem até Jesus voltar. Sempre eu e você, diante das coisas que nós identificamos, nós precisamos nos despojar do velho homem, para que a gente possa se revestir do novo homem, amém? A segunda coisa que eu queria falar para você nessa tarde é sobre ação. Quando você identifica essa fortaleza que tem te perdido, daí você tem que agir. Você precisa dar o segundo passo. Então, quando nós falamos de generosidade, nós também precisamos falar de relacionamento, sim ou não? Se ser generoso não tem a ver somente com recursos financeiros, se ser generoso é dar a sua vida em benefício de abençoar outra pessoa, generosidade também tem a ver com relacionamentos. Toda vez que eu e você nos relacionamos com pessoas, toda vez que eu e você nos doamos em pró da vida de pessoas, para abençoar pessoas em amor, em perdão, em empatia, nós estamos sendo generosos. Toda vez que nós doamos o nosso tempo para ter comunhão com o corpo de Cristo, que é isso daqui, nós estamos trabalhando a nossa generosidade. É importantíssimo que eu e você né, tenhamos o nosso tempo para conhecimento da palavra, para cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, mas a grande verdade é que o relacionamento com o corpo de Cristo também é importante. Porque através do relacionamento com o corpo de Cristo, nós somos ensinados, encorajados e exortados. Então, existem pessoas que o Senhor vai colocar na, na sua vida, que ou essas pessoas, elas te ensinarão a como ser, ou essas pessoas te ensinarão a não ser daquela determinada forma. Então, nós crescemos também com, com nossos relacionamentos. Sim ou não? Além de nós crescermos, em generosidade através dos nossos relacionamentos, existe algo que eu quero que você entenda também essa tarde, que está lá em Mateus 6, se você pudesse abrir comigo, Mateus capítulo 6, a gente vai ler do versículo 19 ao versículo 21. Mateus 6, 19 ao 21, fala assim, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." Toda vez que eu e você nos dedicamos a viver realmente uma vida que reflete a generosidade de Jesus nas nossas vidas, nós também não podemos esquecer que toda vez que nós nos dispomos para fazer isso, nós também precisamos pensar no que fala nesse texto. Nós precisamos entender que eu e você precisamos construir tesouros nos céus. Essa palavra aqui... Fala que nós não podemos acumular tesouros na terra. E uma das coisas que mais me chama a atenção é no versículo 21, que fala, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu maior tesouro? Na sua casa, no seu carro, nos seus bens, no seu investimento porque esse texto fala que onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Só um pouquinho que abri um negócio que não era para abrir aqui. Aí, o texto ele fala, não é onde estiver seu coração, ali também estará o seu tesouro. Sabe por quê? Porque o seu coração segue o seu tesouro onde estará e aonde está o seu tesouro aí também está o seu coração deixa eu te fazer uma pergunta nessa tarde se o senhor ele desce ordem aos seus anjos e imagine que aqui existe dez anjos com um saco de dinheiro. E todo esse dinheiro representa todas as riquezas desse mundo. O Senhor poderia confiar essas riquezas em suas mãos. E acreditar que o seu tesouro, não, o seu coração não estaria nessas riquezas. O Senhor poderia entregar nas suas mãos hoje, nessa tarde, dia 10 de julho. Todas as riquezas desse mundo. E confiar que o seu coração não estaria nelas. Porque esse texto fala que onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Uma das coisas que me chama a atenção no relato do jovem rico e é isso que eu quero compartilhar com você, é que quando esse jovem chega para Jesus, ele faz a seguinte pergunta: O que que eu preciso para herdar a vida eterna. E Jesus fala. Você precisa guardar os mandamentos no seu coração. E ali os mandamentos são relatados nesse texto. E esse jovem ele olha para Jesus e ele fala assim. Ok. Mas eu sei dos mandamentos. Eu guardo os mandamentos do meu coração. Então o que, que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e fala. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e assim você vai herdar a vida eterna. Uma das coisas saltou aos meus olhos quando eu li esse texto nessa madrugada. Muitos de nós achamos que o simples fato de nós obedecermos os princípios da palavra, temos uma vida de oração... Termos uma vida de santidade é o suficiente para que eu e você possamos construir os tesouros do céu. E esse texto deixa muito claro para mim que não é o suficiente. Porque esse jovem provavelmente ele conhecia, porque ele falou para Jesus, não, eu guardo os mandamentos no meu coração. Mas nós precisamos construir tesouros no céu. Não é errado ter dinheiro. Não é errado ter dinheiro. Não é errado ter uma casa boa. Não é errado ter um carro bom. Não é errado ter investimento. Não é errado ter dinheiro no banco. Não é errado. O errado é o seu coração estar nessas coisas. O maior concorrente de Deus no coração do homem é o dinheiro. Uma das coisas que me chamam atenção nesse texto lá em Mateus 6:20 é que fala assim: Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Por que será que Jesus disse isso? Se Jesus disse isso, para mim fica muito bem claro que eu e você podemos acumular tesouros no céu sim. Que nós iremos desfrutar na eternidade com o Senhor. Eu acredito que quando o Senhor fala em relação a esse tesouros nos céus, ele está falando diretamente, isso me remete a dois textos, um deles está em Mateus 16, 15 que fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu acredito também naquilo que fala em Mateus 28, 19 e 20 que é o comissionamento, Jesus aproximando Falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu acredito que esses são os tesouros que eu e você precisamos acumular nos céus. São almas, são vidas. E você vai falar assim para mim, mas pastora, veja bem, eu não tenho chamado missionário. Né? Eu não tenho esse chamado missionário de ir para as nações e pregar o evangelho. Ok, que você não tem, eu também não tenho. Mas o que que nós estamos fazendo para incentivar, apoiar a esses missionários que estão no campo? O que que nós estamos fazendo? Porque esse comissionamento não é somente para ir para as nações. Isso faz parte da nossa vida cristã todos os dias. Esses são os tesouros que nós precisamos acumular nos céus. Eu lembro uma vez um sonho que o pastor Marciano teve. Ele sonhou que ele chegava no céu e Jesus o recebia. Na época, nós estávamos né, no auge das nossas empresas, isso já faz muitos anos. Tínhamos, na época, cinco empresas Hoje nós temos negócios também, mas que não depende da nossa presença. Essas empresas específicas nós não temos mais, porque nós éramos do ramo né, ali, evangélico, tínhamos livraria, distribuidora de CD, DVD, livros. Hoje nós, porque nem existe mais CD e DVD, né, queridos? Livro hoje, você baixa ali o Kindle, você tem quantos livros você quiser na sua biblioteca ali. Na época era essa a nossa realidade. E de repente o Marciano tem um sonho. Que ele chega no céu e Jesus recebe ele. E ele começa a falar. Jesus, olha só como eu fui agraciado pelo Senhor. O Senhor me confiou tantas coisas aqui para que eu pudesse administrar. E eu vendi tantos mil CDs durante esses anos, eu gravei tantos CDs para tantos cantores durante esses anos, eu vendi tantas bíblias, eu vendi tantos livros e ele começou a contar, e ele começou a falar, e Jesus olhava para ele sorria e falava, me conte mais, o que mais que você fez? E ele começou a contar, e ele começou a contar, e ele começou a contar. De repente já não tinha mais o que ele contar. E Jesus falou assim, me conte mais. E ele falou, não, não tem mais nada para contar, foi tudo isso. Já não tem mais nada para falar, já falei tudo o que precisava falar. E Jesus olha para ele, faz assim com as mãos. Cadê os tesouros dos céus? O que, que você fez pelos órfãos? pelas viúvas? O que, que você fez pelos estrangeiros? O que, que você fez pelos necessitados? Quantas almas você ganhou? Quantas vidas você libertou? E de repente o um marciano acorda. E eu posso garantir para você que depois daquele sonho, a nossa vida não foi mais a mesma. Porque quando a palavra de Deus fala que eu e você precisamos acumular tesouros nos céus, os tesouros nos céus são vidas e almas que nós precisamos ganhar para o Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palma para Ele? Nós temos colocado o nosso coração no reino de Deus? Nós temos a cultura do reino dos céus na nossa vida? Nós temos nos preocupado que existem tesouros que nós precisamos acumular nos céus? Essa vida aqui é passageira, tudo vai ficar. Quando nós morremos, a gente não vai levar nada. Não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar investimento, não vai levar roupa, não vai levar nada. E uma das coisas que mais me preocupa é que, talvez, queridos, muitas pessoas vão chegar lá no céu, eu, Adriana, falando, e vão chegar para Jesus, talvez assim como um sonho do pastor marciano, chegar lá e falar, poxa, eu não construí nada aqui. Tudo que eu construí, eu deixei lá. E a maior parte da minha vida eu vou viver aqui na eternidade. O problema não é você ter dinheiro. O problema é você ter o coração no dinheiro. O dinheiro, ele tem três propósitos na minha vida e na sua vida, amém? E o primeiro deles, ele toca a sua vida. Faz assim comigo, o dinheiro toca a minha vida. E como que o dinheiro toca a sua vida? Suprindo as suas necessidades. O segundo propósito do dinheiro, fala comigo, toca a casa de Deus. Através dos dízimos e das ofertas. Porque, para que um culto desse possa funcionar, existe um ar-condicionado que está ligado, existe uma luz que está ligada, existe um banheiro onde é usado todos os insumos ali do banheiro, existe um ministério infantil que está acontecendo ali nas salas, existe o salário dos sacerdotes dessa casa. Existem colaboradores para que você pudesse chegar aqui e todas as coisas estarem organizadas e limpas? Existem colaboradores que durante a semana trabalham para que quando você chegue aqui esteja tudo limpo e organizado. E o terceiro propósito do dinheiro é toca a vida de pessoas. Fala comigo, toca a vida de pessoas. Se nós entendermos que o dinheiro tem esses três propósitos na nossa vida, ele nunca vai ser um mal na minha vida e na sua vida. O Nosso coração nunca estará nele. E como que o dinheiro toca a vida de pessoas? Através da ajuda a órfãos, viúvas, projetos sociais e aos necessitados. Então, o dinheiro tem três propósitos. Ele toca a minha vida, toca a casa de Deus e toca a vida de pessoas. Amém? E o melhor investimento que você pode fazer, queridos, o melhor investimento que você pode fazer é na casa de Deus e na vida de pessoas. Eu tenho um hábito lá em casa, e eu sempre faço isso. Eu Normalmente eu vou no supermercado e eu faço alguns kits, eu deixo dentro do meu carro. Nesse kit tem um suco, um biscoito... Será que eu dou propaganda para o clube Social? um clube social e um biscoitinho amanteigado. E uma das coisas que, que eu faço quando eu estou no carro e paro no semáforo, eu não tenho o hábito de dar dinheiro para as pessoas que pedem dinheiro na rua, para essas pessoas menos favorecidas. Eu não tenho o hábito de dar dinheiro. Só se eu tiver uma direção específica para isso. Mas o que, que eu faço? Quando essa pessoa chega perto do meu carro, eu abro a janela do meu carro, eu pego esse kit, eu olho para o olho dela e falo, como que é seu nome? E ela me fala o seu nome. E eu posso dizer para você que talvez uma das maiores dores de uma pessoa é passar fome. E eu falo, eu sei que aquilo que eu vou fazer é somente um grãozinho de areia no meio de uma mansidão de necessidades que existe, mas eu vou fazer. E eu posso falar para você que eu já me deparei com o Mateus, Gabriel, Rodrigo, Sandra, é, Débora, em todos esses encontros de semáforo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi duas pessoas específicas. Quando eu entreguei o kit, eu olhei no olho dela. E eu falei bem assim, eu quero que você entenda que Deus, Ele te ama e Ele não escreveu essa história que você está vivendo, porque a maioria deles são dependentes químicos que estão pedindo dinheiro no semáforo. E eu lembro que o nome dessa mulher era Débora, e ela olhou para mim e falou bem assim, você é cristã, né? Eu falei bem assim, sou. Ela falou, por favor, ore por mim. Eu deixei a minha família, eu deixei os meus filhos e eu caí nas drogas. Eu era cristã e eu abandonei os caminhos do Senhor. Muitas vezes, queridos, nós ficamos tão indiferentes em relação à necessidade dos outros. E nós nos esquecemos que eu e você somos apenas mordomos de Deus aqui. Tudo aquilo que Ele tem confiado, os seus filhos, a palavra de Deus fala que é a herança do Senhor. O seu casamento representa uma aliança que você tem com o seu marido para que você realmente possa multiplicar, para que você possa cuidar dessa herança. Os seus bens, tudo aquilo que o Senhor tem confiado, Ele te confia como o mordomo dEle aqui na Terra. E uma das coisas que eu acredito para a minha vida, que Deus Ele não me dará nada que Ele não possa me pedir de volta. Que tudo aquilo que Ele me pede... Ele vai poder me pedir de volta, porque não é meu. Ele apenas tem me confiado. Assim como o Senhor nos confiou durante um certo tempo, essas cinco empresas na nossa mão, e no momento o Senhor falou, agora encerra o ciclo, e vocês vêm para o ministério. Muitas vezes não é fácil obedecer. Mas eu posso falar para você, que toda vez que eu e você obedecemos, nós sempre seremos recompensados pelo Senhor, amém? A terceira coisa que eu queria falar e a última coisa nessa tarde, que é o terceiro passo que você precisa fazer quando você reconhece essa fortaleza, quando você se posiciona em relação a agir, a ter uma ação de fazer diferente, é ter uma atitude, isso começa a virar um hábito na sua vida. E de repente você começa a ver que aquilo se torna muito automático na sua vida. De repente você está ali na sua casa e de repente o Espírito Santo fala assim para você: Ai, por que, que você não faz um docinho de abóbora e dá para fulano de tal? Ai, por que, que você não pergunta para o fulano de tal se ele não precisa de algum serviço de manutenção lá na casa dele? Então isso começa a se tornar um hábito na nossa vida. E eu vejo muito isso na vida de pessoas que venceram essas fortalezas. Lá em Lucas 19,6, eu queria que você abrisse junto comigo. Ele desceu a toda a prece e o recebeu com alegria.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 Provavelmente, esse homem ele era responsável por toda a supervisão dos homens que coletavam impostos. Alguns historiadores falam que ele era como se fosse o chefe né, de todas aquelas pessoas que iam nas casas coletar os impostos. Ele era uma pessoa muito rica, né, e certamente, né, a grande parte do dinheiro que ele tinha arrecadado não via né, de um dinheiro tão limpo assim. E esse texto declara que Jesus estava naquele lugar e no meio de tantas pessoas que ali estavam, o Senhor tira aquele homem no, do anonimato e ele chama ele pelo nome. Eu acredito que não somente Jesus, mas aquelas pessoas que estavam ali já conheciam a fama de Zaqueu. Porque o texto fala que as pessoas falavam como pode, Jesus se hospedar na casa de um pecador. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto, é que quando Jesus olha para ele e fala, eu me convém ir à sua casa. Quando Jesus entra na casa daquele homem, ele é tomado de um arrependimento tão grande, que Jesus não precisa acusar ele de nada. Jesus não precisa falar nada para ele. A simples presença de Jesus dentro da casa daquele homem constrange ele de uma forma tão grande, gera nele um arrependimento tão grande que de repente ele começa a falar, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Aquele homem totalmente arrependido, Reconhece a dureza e crueldade do seu comportamento O impacto e a transformação que Jesus teve na vida de Zaqueu Foi algo tão incrível Que eu, Adriana, acredito Que até antes de Zaqueu conhecer Jesus O Deus de Zaqueu era Mamon O Deus de Zaqueu era o dinheiro Porque Mamon é o Deus do dinheiro e das riquezas. Lá em Mateus 6, 24 fala, Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, porque não podeis servir a Deus e às riquezas. Eu penso que até antes de Jesus entrar dentro da casa daquele homem, o Deus dele era o dinheiro. Até aquele exato momento, Zaqueu agradava unicamente a Mamon, o Deus do dinheiro e o Deus da riqueza. Uma das coisas, queridos, que eu acredito que uma pessoa que teve um verdadeiro encontro com Jesus não tem dificuldade de trazer à casa do tesouro os seus dízimos e as suas ofertas. Quando eu vejo isso na vida de Zaqueu, ele se constrangeu ao ponto de reconhecer que o seu Deus era Mamon. Em João 14, 6, fala assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. O dinheiro. Ele não traz salvação. Jesus traz salvação. O dinheiro, Ele não traz libertação. Jesus traz libertação. O dinheiro, Ele não traz paz. Mas Jesus traz paz. O dinheiro, Ele pode proporcionar alegria na minha vida e na sua vida em alguns momentos. Mas somente Jesus pode nos dar alegria completa. Você pode dar uma salva de palmas, Jesus? Nós precisamos entender nessa tarde, meus queridos, que nós somos mordomos de Deus aqui na terra. Que nós somos agentes do reino de Deus. Ser generoso é ter um coração doador. Não é sobre você. Não é sobre aquilo que você pode acumular aqui e construir aqui. É sobre o que Deus pode fazer através de você. É disso que eu estou falando. É o dar sem esperar nada em troca. É automático. É a lei da semeadura. É quando isso começa a se tornar um hábito na nossa vida. Nós lemos lá no começo dessa palavra que a alma generosa prosperará. O Senhor deseja derramar prosperidade sobre as nossas vidas, mas Ele não pode derramar prosperidade onde não há generosidade. Uma das coisas que eu mais acredito que diante de uma necessidade, eu já passei por isso, queridos, há uns anos atrás na minha vida, logo na minha conversão. Eu acredito que diante de uma necessidade, quando nós sabemos da onde vem o recurso de quem vem o recurso, nós não precisamos ficar pedindo isso para as outras pessoas. Nós precisamos recorrer único e somente àquele que pode intervir em determinada situação e levantar pessoas para trazer o recurso e a necessidade que nós estamos precisando para aquele momento. Eu passei por isso, eu lembro uma época na nossa vida onde eu tinha feito a última mamadeira para o meu filho, que hoje tem 23 anos. O meu pagamento só viria dez dias depois. E eu olho para o meu marido e eu falo assim: Eu fiz o último leite para o nosso filho, não tem mais, eu só vou receber daqui dez dias. Eu lembro que nós nos ajoelhamos, querido. E eu lembro que não deu meia hora, batem na porta da minha casa. É a minha mãe. E a minha mãe não sabia de nada que a gente estava passando. Ela não sabia da condição financeira que nós estávamos vivendo. E ela chega na minha casa e fala assim: "Não sei por quê". Eu bem sei. Eu não sei por quê, Adri, Eu estava no mercado e eu senti de trazer uma cesta básica para você e uma uma caixa de leite para você. Sabe, queridos, o que eu acredito, que diante de algo que o Senhor nos move a fazer por outras pessoas, existe uma pessoa no bastidor orando e clamando e chorando, para que Deus possa levantar um homem e uma mulher de Deus, para trazer o recurso que ela precisa naquele momento de maior desespero. E é isso que eu quero que você entenda, nós somos agentes de Deus. Nós somos agentes de Deus e no momento de maior necessidade Ele vai poder confiar em mim e você para trazer o recurso, para trazer o dinheiro que aquela pessoa precisa naquele determinado momento? Eu e você somos gente de Deus. E quando nós colocamos as nossas orações diante de Deus, as nossas petições, o nosso clamor, o Senhor é aquele que usa a vida de homens e mulheres, que tem o um coração totalmente sensível à direção dEle e não pensa duas vezes. Se eu desse oportunidade aqui, eu sei que nós teríamos muitos e muitos testemunhos. E diante de uma necessidade, diante de um joelho que está dobrado em oração, que está chorando e clamando, Senhor, inclina os ouvidos para ouvir o clamor, ele olha lá do céu e ele fala, qual o meu agente que eu posso acionar para suprir a vida de fulano de tal nesse momento? E que lindo é quando eu e você somos direcionados pelo Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Não existe uma recompensa maior do que essa, queridos. Porque toda vez que Deus Ele me dirige para fazer algo por alguém, eu posso acreditar que aquela pessoa derramou muitas lágrimas, até que o Senhor tocasse no coração de alguém que pudesse se levantar para abençoar aquela vida. A vida mais feliz que eu e você podemos ter é quando nós somos usados como agente de Deus para fazer os outros felizes. Eu não estou falando somente de recursos financeiros, eu estou falando de uma vida que está desesperada e de repente você faz uma ligação, de repente você manda uma mensagem e aquela pessoa é encorajada através daquela mensagem, através daquela ligação. Nós temos testemunhos aqui, queridos, de pessoas que saíram das suas casas para cometer suicídio e passaram na frente dessa igreja pensando que isso daqui era um bailão e entraram aqui e aceitaram Jesus. É para essas pessoas que eu e você estamos aqui. É para essas vidas que eu e você estamos aqui. O maior crescimento da igreja é ver pessoas sendo salvas, libertas, transformadas, restauradas. Queria que você ficasse em pé, para que a gente pudesse orar. Mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. A maior felicidade em dar do que em receber. Eu gostaria de convidar você a orar junto comigo nessa noite. E eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus. Talvez no momento que eu falava aqui em relação a algumas fortalezas, algumas lembranças veio à sua mente. E talvez você reconheceu que existe algumas fortalezas que precisam ser vencidas em sua vida. Em relação ao egoísmo, em relação à avareza. Você identificou que... Essas fortalezas precisam ser vencidas. E eu gostaria que você orasse a Deus e pedisse para que Ele pudesse te ajudar. Existem situações que irão surgir ainda nessa semana na sua vida. Que além de você identificar essas fortalezas, você precisa dar o segundo passo. Que é você agir. Você ter uma ação. De vencer essa fortaleza, talvez doando alguém, orando por alguém, fazendo algo por alguém, eu não sei. O Espírito Santo vai te direcionar para fazer isso. E o coração com que você vai ofertar, o coração com que você vai fazer algo para alguém, vai fazer toda a diferença. Seja doando o seu talento, seja abençoando outras vidas. Seja doando o seu tempo como voluntário, como supervisor de célula, como coordenador de ministério, como líder de célula. O coração com que você faz isso, faz toda a diferença. Quando nós pegamos o texto de Hebreus 11, 4, ele fala assim. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Por que a oferta de Abel ainda fala? Porque ele deu a melhor parte para Deus. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Toda vez que você fizer o seu melhor para as pessoas, você está sendo você vai estar sendo generoso. E não esqueça isso. Deus só pode derramar prosperidade. Onde há generosidade. Você pode repetir comigo? Deus só pode derramar prosperidade. Onde há generosidade. Em relação aos tesouros que nós temos acumulado nos céus. Se porventura Jesus te chamasse hoje, as suas mãos estariam cheias desses tesouros? Se porventura esta tarde o Senhor fizesse um convite para que você fosse estar com Ele? Que tesouros já estão acumulados lá nos céus? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Nós somos uma igreja generosa. Isso me alegra muito, por isso que nós somos uma igreja próxima. Mas enquanto eu orava sobre essa palavra, o Senhor me falou, sim, vocês são uma igreja generosa. Mas essa generosidade precisa se estender a mais pessoas nessa casa. Queria que você orasse. É um tempo seu com o Espírito Santo. Talvez essa palavra, talvez a gente não consiga ter um apelo aqui, sabe? Porque acho que é uma coisa tão particular, que o Senhor vai continuar ruminando de você ainda durante essa semana. Que você vai precisar sair daqui de uma forma muito reflexiva. E a melhor palavra que eu acredito que eu recebo diante do Senhor, sabe qual é? É quando eu saio questionando as minhas atitudes. E o meu posicionamento em relação àquilo que eu tenho feito como cristão. Pai, na autoridade do nome de Jesus. O Senhor não pode derramar, Pai, prosperidade onde não há generosidade. Nós apresentamos diante do Senhor nossas vidas nessa tarde. Nós reconhecemos que nós jamais... Iremos competir com o Senhor no quesito generosidade, Pai. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos avançar como igreja. Nós reconhecemos, Senhor Jesus, o quanto nós precisamos crescer como igreja. O quanto às vezes, Pai, nós precisamos crescer em relação ao nosso egoísmo. De pensar somente, Senhor Jesus, das coisas que podem nos satisfazer, Senhor, nos beneficiar, Senhor. Sem se preocupar com o outro, Pai. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e pedimos que o Senhor possa nos dar mais uma chance. Queremos acumular, sim, Pai, tesouros nos céus, Pai. Queremos, Senhor Jesus, nos apresentar diante do Senhor com as mãos cheias, Pai, desses tesouros. Que são almas, são vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor vem sobre as nossas vidas Espírito Santo de Deus, uma das coisas Senhor que mais me chama a atenção no derramamento do Teu Espírito ali em Atos Pai, é que logo após que o Senhor derramou do Teu Espírito Senhor sobre todos que estavam ali, a Sua igreja viveu o um avivamento de uma forma tão incrível e aquelas pessoas elas eram tão cheias do Seu Espírito Senhor Jesus. Que o Teu próprio Espírito dirigia aquelas pessoas e fazia elas sensíveis em relação à necessidade do outro, Senhor. Em relação àqueles que tinham menos recursos, Senhor. Pai, nós reconhecemos o quanto nós precisamos ser guiados e dirigidos pelo Teu Espírito em relação a isso. Que nós não venhamos ver somente, Senhor Jesus... Né, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades Senhor, mas que nós possamos estar sensíveis Senhor, à Sua voz, que nós possamos ser agentes do Senhor, que Ele vai poder acionar a qualquer hora, seja na madrugada, fazendo uma oração por alguma pessoa, seja mandando uma mensagem Senhor. Seja, Senhor Jesus, através de recursos financeiros. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos ainda crescer e avançar nisso, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a vencermos, Senhor, essas fortalezas do egoísmo e da avareza. Para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. E durante essa semana, queridos... Eu quero lançar um desafio para você nessa tarde. Durante essa semana, eu quero desafiar você, encorajar você a realmente ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo para abençoar a vida de uma pessoa. Eu não sei se isso vai ser através de um presente, se vai ser através de uma oração, ou se vai ser através de um café que você vai chamar essa pessoa para tomar um cafezinho ali com você. Lembra que eu falei que generosidade não tem a ver somente com recursos financeiros. Tem a ver com doação de vida. Talvez você vai doar o seu tempo ali para ouvir aquela pessoa que precisa tanto realmente de alguém que a ouça. Não que dê direcionamento, mas talvez alguém que chore junto com ela. Então eu quero desafiar você ainda durante essa semana. A ser guiada e instruída pelo Espírito Santo para abençoar outra vida. Ore essa experiência, eu posso garantir para você que isso nos traz uma satisfação e uma alegria tão grande. E isso é só o começo daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Você pode repetir comigo? Eu sou um agente de Deus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus?